Olá, sejam bem-vindos aqui a mais um Notícias Martin Digital 360 em direto. Hoje o tema dedicado só à Adobe Creative Suite 2017, que teve muitas, muitas novidades e também uh, temos aqui novidades com uma aplicação grátis do Photoshop. Que aliás te falei ontem no Porto Canal dessa aplicação, mas hoje vou explicar isso e outras coisas. Temos mais algumas novidades hoje. Uh, portanto, agora aqui em rodapé está a passar os temas que estou a falar. Assim, se vocês tiverem o som desativado, uh, podem saber o que é que eu estou a falar. Uh, e vai rodando automaticamente para seguir nas redes sociais: como é que podem participar, para comentar, que, que hashtag utilizar uh, e outros fatores de interação uh, que vão passando aqui. Portanto, estamos sempre a inovar portanto, gostaria de saber a vossa opinião sobre isto. Eu estou aqui a monitorizar também os vossos comentários, portanto, podem ir respondendo que eu vou monitorizando, agora tenho mais um monitor, é o terceiro monitor, estava com dois, agora estou com três, e este terceiro monitor está aqui mesmo por baixo da câmara. Eu consigo ver facilmente tudo o que estão, o que vocês vão comentando para interagir convosco. E já agora, a primeira pergunta que eu queria fazer é se vocês utilizam alguma ferramenta da Adobe, Photoshop? O Lightroom, Premiere, After Effects, InDesign, uh, o que for. Se vocês utilizam, eu gostaria de saber se utilizam e qual é a versão que estão a utilizar neste momento. Bem, então uh, vamos se calhar começar pela primeira novidade, que é o Adobe Creative, uh, aliás, o Adobe Photoshop Fix. Eu vou mostrar aqui, vou até uh, googlar aqui para vocês verem. Cá está, o Photoshop Fix, vou abrir aqui a página, cá está. Ora, vamos mostrar aqui. Muito bem. Um, se vocês forem um, ao Google Play ou à App Store e pesquisarem por Photoshop Fix, vão conseguir instalar gratuitamente. O Photoshop Fix já existia para iOS há um ano. A novidade é que agora existe também para Android. E essa que é a grande novidade. E, portanto, totalmente grátis. Quem quiser ver detalhes de como utilizar esta ferramenta... Pode ver no meu site vascomarcos.com a participação que ontem fiz no Porto Canal a explicar detalhadamente, como, aliás, semanalmente faço com as novidades. Mas, basicamente, o que esta ferramenta permite fazer é correção de fotografia, melhorar selfies, corrigir imperfeições, remover zonas de fotografia, alterar o rosto. É possível alterar a largura e a altura dos olhos, a posição da boca, a testa, tudo. Portanto, permite fazer muitas alterações na fotografia de uma forma simples e divertida. E se for no Photoshop, no computador, não é tão divertido nem tão simples, é mais complexo. E a aplicação faz de uma forma muito, muito interessante. Eu recomendo que experimentem, é muito gira. Vejam o vídeo que eu gravei a explicar como é que isso funciona. É mesmo muito gira. E, portanto, esta é a novidade que permite hum, utilizar gratuitamente o Photoshop Fix, Que, já agora, também existe o Lightroom e outras aplicações. Eu vou passar até aqui a mostrar aqui as, como é que vocês podem atualizar. Portanto, quem tem o Creative Cloud, a versão paga, naturalmente, pode atualizar. E, portanto, basta ir à, à ferramenta Creative Cloud e atualizar, atualizar tudo. Se quiser, existe nas opções avançadas a possibilidade. De poder uh, manter as versões anteriores, se quiserem. Eu apaguei para não me ocupar espaço, eu já atualizei, uh, mas existe aqui precisamente esta imagem que eu estou a mostrar, Remove Old Versions, portanto podem deixar ativo para deixar esta, esta versão instalada. Uh, por isso eu recomendo que, que atualizem para a versão mais recente. Aqui temos uma página que mostra as novidades, mas aquilo que eu queria mostrar. Uh, até era as aplicações mobile. Ora, vamos ver onde é que está. Queria-vos mostrar primeiro as aplicações mobile. Eu vou mostrar aqui. Adobe mobile apps. Vamos já ter aqui mobile. Cá está. E, e o que eu quero destacar aqui é que muita gente desconhece, mas existem uh, muitas aplicações mobile gratuitas são todas gratuitas para poder uh, utilizar. E uh, por acaso não é esta página? Por acaso não é esta? agora vamos ver aqui. Ok, deve ser esta. Vamos ver. Não, não era, nada, não era nada disto. Era uma página bem mais atrativa. Ok, mobile. Deve ser esta. Espero eu que seja esta. É esta. Ok, era esta que eu tinha visto. Então, nesta página podem ver as aplicações mobile, que está em cima, e depois por baixo, com as ferramentas do computador com a qual vai interagir. Eu gostaria de perguntar se algum de vocês utiliza aplicações mobile da Adobe. E se utiliza? Digam-me qual é. Então, uma delas é o Adobe Capture CC, que permite obter conteúdos do mundo real para utilizar nas ferramentas. Depois temos o Adobe Photoshop Sketch, em que está disponível para alguns dispositivos. Eu tenho num tablet que tem uma pen para desenhar. Já agora faço uma nota. O Adobe Photoshop Fix consegue instalar em dispositivos relativamente recentes. Eu tentei num dispositivo com dois anos e não deu. Portanto, relativamente recentes, é tudo que seja mais de um ano já não é muito recente, não é? Temos também o Adobe, temos aqui o Adobe Illustrator Draw temos o uh, Adobe Preview, temos três ferramentas fantásticas, o Adobe Spark Post, Spark Video e Spark Pages um para criar páginas, outro para criar imagens, outro para criar vídeos, grátis também, são fantásticas, atenção, estas três apps, especialmente a de vídeo e de imagem, são fantásticas, o Adobe Premiere Clip, também é uma aplicação para editar vídeo, uh, todas estas são só dá para iOS, a exceção é do Photoshop Fix e do Lightroom. Uh, o Photoshop Mix uh, também, há, também há para Android, já experimentei também. Lightroom e Photoshop Fix, portanto, estas três estão aqui, dá para Android. E temos também editor de fotos, Aviary. Portanto, uh, são estas ferramentas e como isto integra. Já é uma rede grande de, de aplicações. Muito, muito interessantes, muito boas. Muito bem, e agora queria vos falar o que é que há de novo no Creative Cloud 2017. Há muitas novidades, muitas, eu vou só falar de algumas uh, rapidamente. Uh, uma delas é uh, o Experience Design, uh, portanto é uma, uma nova ferramenta que teve atualizações bem mais interessantes. O Premiere Pro CC uh, tem uma edição de vídeo mais simplificada, um workflow mais simples, uh, já permite vídeos 360 e, ou pelo menos, consegue lidar melhor com vídeos 360 e tem uma outra função também que é uh, trabalhar. Em equipa, eu posso estar a trabalhar e partilhar projetos com a equipa remotamente. Aqui uma grande novidade é utilizar modelos no Photoshop. Esta utilização de modelos é muito interessante, eu até vou demonstrar, vou tentar demonstrar aqui, abrir o Photoshop. Vou abrir aqui o Photoshop e vou-vos mostrar os modelos. Isto faz lembrar aqui um bocadinho o Canva. Para quem utiliza o Canva ou outras ferramentas de modelos, o Photoshop agora tem, ao, ao criar um projeto, eu posso abrir um modelo com esses projetos. O que é muito, muito interessante. Portanto, em vez de começar um documento do, do nada, tenho modelos para, para trabalhar. Agora eu vou aqui ao New e já vos vou mostrar onde é que isto está. Ok, cá está. Agora vamos aqui... Um, portanto, eu agora eu fiz, abri no Photoshop, fiz New, e agora tenho aqui, para além de medidas, tenho já templates pronto a utilizar. Isto é uma grande novidade no Photoshop. Eu acho isto muito interessante. Eles conseguem... Tem a vantagem que vai buscar um público... Eu não diria iniciante, mesmo para o público que utiliza. Isto é interessante, mas cativa mais quem nunca trabalhou com Photoshop. Tem muitos templates. Eu há bocado utilizei um que deve estar aqui nos recentes. Tem, já, tem aqui um template que tem logo os layouts para todos os social media, com medidas. É só arrastar fecheiros, está fantástico. Um, arte e ilustração, vários templates para a web, mobile e também para vídeo porque o Photoshop dá para editar vídeo, para quem não sabe. Portanto, tem aqui diversos templates muito interessantes. Uh, tem aqui uma outra grande novidade, que é a pesquisa dentro de, das ferramentas. Por exemplo, uh, imaginem que uh, eu tenho interesse em, em pesquisar. Tenho uma ferramenta, por exemplo, Clone Stamp ou Crop. Alguém me diz, eu não sei onde é que está, porque não tenho muita experiência, supostamente, não é? Uh, então, eu posso optar por fazer essa, essa pesquisa aqui rapidamente, portanto basta aceder ao canto uh, superior direito e fazer essa pesquisa, eu vou demonstrar -te aqui tenho aqui, agora que eu vou fazer, vou aqui à ferramenta pesquisa, eu até aliás vou abrir aqui uh, um vídeo no photoshop ok já está, portanto, tenho aqui um vídeo e agora vou pesquisar aqui por exemplo Uh, crop, e se eu for aqui à opção Al consigo logo uh, ver a ferramenta Crop, clico aqui no Crop e consigo logo recortar, portanto encontro a ferramenta. Mas também dá para encontrar uh, documentação de ajuda, uh, dá para pesquisar fotografias, que é uma outra grande novidade, eu posso ir aqui a Stock, e agora vou pesquisar por uh, Digital Marketing. E posso utilizar imagens, naturalmente, que as licenciar com um custo, naturalmente, mas posso utilizar imagens uh, no meu projeto. Portanto, esta também é uma das outras uh, grandes novidades. Temos aqui também novidades no Illustrator, o uh, Dreamweaver, Dreamweaver também. Uh, no After Effects está mais rápido para, para renderizar, aliás, para fazer o preview. Temos uma nova ferramenta que é o Project Felix, que permite trabalhar com projetos 2D e 3D portanto, vai estar disponível em breve. O Lightroom Mobile agora suporta imagens RAW, mais pesadas, portanto, mais uh, editáveis, digamos assim, ao formato profissional. Animação de personagens 2D, portanto, eu agora posso estar uh, com uma webcam no After Effects e estou-me a movimentar e os bonecos que eu estou a editar movimentam-se com a sincronização com o meu movimento, uh, tanto facial como do corpo. Portanto, eu dou vida a um boneco, como se eu tivesse... Uh, uh, Uh, com, com, num teatro, não é? uh, com uma marionete. É muito interessante. Photoshop Sketch, que existe também aplicação mobile. Lightroom mobile também melhorado. Lightroom para Apple TV. O Adobe Stock, que é onde nós podemos então utilizar uh, imagens. Está muito bem integrado com a ferramenta. Acho que foi uma boa, uma boa jogada. Uh, aprimoramentos nas propriedades do Photoshop. Uh, boundary Wrap também teve melhoramentos, integrações. Uh, novos recursos do InDesign, no Adobe Stock, novos tipos de ativo, portanto, aqui a diferença é que no Adobe Stock, eu além de fotografias, agora posso ir buscar uh, projetos 3D, uh, templates, texturas, portanto, vídeos também, portanto, posso ir buscar, no fundo, todos os recursos digitais que eu preciso. Câmera virtual integrada no AniMate CC, uh, aqui é o pipeline de produção que está melhorado, realidade virtual, portanto, com vídeos uh, 360, publicação direta no Behance, renderização 3D o preview está melhorado. Aqui tem uma novidade muito interessante, que é o Audition está melhorado e tem uma novidade fantástica, que é a possibilidade de vocês poderem alterar o que uma pessoa está a dizer. Imaginem que pegam neste trecho de voz o que acabei de dizer, vão ao editor de áudio, escrevem o que vocês querem e eu vou falar aquilo que, que vocês escreveram. Portanto, ele pega no meu timbre de voz, e eh, transforma em palavras, eh, em áudio, portanto, conseguem alterar uma mensagem de áudio reescrevendo o que a pessoa disse. É, é, é fenomenal. Se vocês googlarem isso ou vão ao YouTube, até lá uma demonstração que eles fizeram, é realmente incrível mesmo, mesmo incrível. Legendas. Esta, estou curioso para experimentar esta opção. Portanto, agora para legendar eh, está mais fácil. Eu, por acaso, no, no Premiere, não costumo legendar lá. Legendo no YouTube, que é muito mais fácil e exporto o fecheiro, dizem que está melhorado, estou curioso para experimentar. Uh, Dynamic Links acelerado, isto tem a ver com a pré-visualização, atalhos visíveis no teclado virtual, e aqui uh, uh, melhoramentos, o Lumetri Color é eu poder aplicar filtros de cor que realmente precisava de ser melhorado e, portanto, agora temos um aspecto mais uh, profissional. E por isso, muito resumidamente, foi mesmo assim uma... uma uma passagem uh, geral aqui nas principais novidades, era isto que eu vos queria trazer, portanto, quem usa o Adobe, eu estou aqui a ver nos comentários uh, quem é que me está a dizer que utiliza o, o Adobe. Quem utiliza o Adobe deve atualizar para o 2017, recomendo. O Photoshop, que está fantástico, a ferramenta que eu utilizo mais, Photoshop e Premiere. A ferramenta Photoshop Fix, que é grátis, existem outros Photoshop, atenção, existem talvez 3 ou 4 Photoshops mobiles diferentes, o Fix é o melhor. Um, e explorem também outras ferramentas que a Adobe tem, que são grátis. Claro que quem tiver o Creative Cloud faz mais sentido porque fica tudo integrado, mas mesmo quem não tenha uh, é interessante utilizar. Faço aqui uma nota. Quem for estudante ou professor pode aderir a um plano da Creative Cloud, portanto tens várias ferramentas da Adobe, a um custo muito mais reduzido. Uh, se não precisar das ferramentas, fixe-se pelas mobile, que já são interessantes. Bem, espero que tenha gostado destas dicas. Uh, Acompanhe-me no Facebook, no Youtube e em outras redes sociais. Uh, deixe também o seu comentário do que é que achou destas novidades e partilhe este vídeo para outros utilizadores. Até breve.